que Jesus é o filho de Deus, que ele é o cumprimento das promessas, que ele é a realização do plano de Deus. Mas fé é obedecer a esse Cristo, é obedecer o que ele diz, ao senhorio dele. Fé não é simplesmente um assentimento intelectual, uma concordância que nós temos para com estas verdades, mas é uma inclinação da nossa vontade, é um compromisso da nossa vontade do nosso querer com a pessoa em quem nós dizemos crer. Por isso que Paulo diz que a missão dele é pregar a obediência da fé, ou a obediência que procede da fé em Cristo Jesus, e dizer às pessoas, creiam em Jesus Cristo e andem nos caminhos dele.